Salmos 82 Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente, e aceitareis as pessoas dos ímpios? Sê lá. Fazer justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem, nem entendem, nem andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo.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 que ordenei se fizessem na minha morada. E tu, porque olhas e teus filhos mais do que a mim, para tu eles vós engordaste das melhores de todas ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetualmente. Porém, agora diz, ó oh, Senhor, longe de mim tal coisa...